Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, né gente? Mas pode ser seu corretor do Brasil. O que, que você acha, hein? Olha só, hoje eu quero te mostrar essa casa magnífica, uma obra de arte, um espetáculo de casa. São 330 metros de área construída, 5 suítes, mobiliada decorada, 392 metros quadrados de terreno, no lado uma área verde... O valor dela, gente, é 5 milhões e 400 mil reais. Condomínio Malibu, Shangri Lá, um condomínio já consagrado. Um condomínio que tem a ideia de trazer aqui né para implantação como se fosse o próprio Malibu na Califórnia e essa casa aqui gente não perde nada nada nada para uma casa nos Estados Unidos eu quero te mostrar ela detalhe por detalhe aqui na entrada já gente ó a gente tem uma canariense com iluminação aliás são mais de 300 pontos de LED iluminar em toda a casa gente tem projeto de paisagismo projeto de interiores projeto de iluminação Gente, a casa é fantástica Uma obra de arte que eu quero te mostrar Vem comigo aqui então Aqui concreto aparente, estilo minimalista Aqui a gente já tem revestimento de pedra, gente, ó Eu conheço como pedra a pau Mas tem outro nome também aqui né gente olha que legal isso aqui detalhe isso aqui encaixado pedra por pedra viu gente dá uma trabalheira isso aqui mas fica lindo demais vale a pena o detalhe olha só gente árvorezinha aqui iluminada aqui olha que bacana embaixo da escada ali também mais plantinhas gente ó porta pivotante porta de novela entra por aqui e sai por aqui não tô brincando <risos> ó acabei de entrar na casa seja bem vindo então a sua casa maravilhosa é essa aqui. A sua casa onde você vai passar os melhores momentos com a sua família na praia. tá aqui. Você acabou de encontrar a sua casa. Gente, olha que lindo esse living, cara. Maravilhoso. Uma escada aqui embaixo da escada, gente. Olha só que legal, ó. Isso aqui são plantas de verdade, meu caro. Plantas de verdade aqui. E olha só, gente, ó. Piso, uh, porcelanato, que imita cimento queimado. O piso é um por um, tá, gente? Um metro por um metro é fantástico o living dessa casa aqui vamos acessar então gente ó Aqui o living da casa a casa toda traz um estilo assim mais contemporâneo né um, um dia contemporâneo minimalista contemporâneo pode ser porque madeira concreto aparente bastante luz e o branco detalhe com branco né gente é maravilhoso demais então aqui é o nosso living aqui gente foi esculpido por um artista foi contratado um artista esculpido um tronco especialmente para essa casa Tratado, não tem cupim, não te preocupa. E você não. Esse tronco não cabe na lareira. Fica tranquilo, tá? a Além da lareira tá ali já. Ó. Aqui a gente tem, gente, ó, uma paradora aqui, gente. Olha que maravilhoso isso aqui, meu cara. Olha do lado lá, gente. Bastante luz, jardim, maravilhoso lá. Essa casa aqui é uma casa de cinema. Por isso que eu falo que essa casa aqui vai vender rápido. Então você não perde tempo. Clica aí, vem ver essa casa pessoalmente. Aliás, já tá vendo pessoalmente. Vem comprar essa casa, vem buscar a chave da sua casa, a casa dos seus sonhos Você, meu querido amigo, ganhador da Mega Sena, tá aí a tua casa, ó Para de procurar, você já achou a melhor casa do Brasil Melhor casa custo-benefício do Brasil Eu vou te mostrar uma das vistas mais lindas Calma aí, olha só Então aqui a gente tem uma poltrona Aqui a gente tem, olha que top isso aqui, gente, um paradora aqui, olha que legal Bacana, né? Aqui a gente tem mais um espaço do aparador do lado da lareira aqui, gente. Ó, nossa lareira é a lenha, madeira ali também, tá bom? Vamos lá, deixa eu te mostrar mais, antes de virar aqui a direita. Sofá, novo, sob medida para cá, as poltronas maravilhosas lá também. Aqui uma mesa de jantar de 10 lugares. Olha que legal, gente, estilo de madeira com concreto e as cores claras, gente. Traz o layout dessa casa aqui, interno dessa casa. A gente tem uh, ar-condicionado cassete, tem sistema de som em toda a casa, JBL, a parte aqui do living. Tá tocando a televisão lá, inclusive, o som sai lá na rua, tem uma caixa de som lá embaixo, no meio do matinho. Já vou te mostrar lá. Vem cá conhecer a cozinha comigo. Olha que cozinha maravilhosa. Quatro banquetas aqui, lindas. Até as banquetas é o estilo, gente, ó, o estilo por meia amadeirado, aqui a gente tem uma ia de quartzo branco, fogão cooktop, aqui a gente tem a nossa churrasqueira elétrica, aqui já tem a nossa paeja, não sei como é que fala né, a esteira que ela sobe e desce aqui para você fazer aquele churrasco maravilhoso, essa churrasqueira tem um famoso detalhe que é um problema das churrasqueira de casa de alto padrão, elas só aceitam carne de primeira, <risos> tô brincando gente, olha só, Voltando para nossa ilha, aqui a gente tem uma cervejeira já, prontinha, 10 graus aqui, gente, ó. Vamos ver se tem cerveja aqui para nós, ó. Não tem, mas a gente providencia quando você vier visitar a casa, champanhe, cerveja, vai estar tá tudo ali. Nós temos a maçã verde, que é uma maçã de verdade, ó. Uma maçã de verdade, meu cara, ó. Isso aqui é coco, gente, ó. Eu acho que é, eu acho que é coco, é de verdade também, tá? Uh, aqui a gente tem um fogão cooktop. Exaustor tá aqui, tá gente, ó Exaustor redondinho com LED Maravilhoso Aqui a gente tem a torre de energia Ó Essa torre de energia Ó, as tomadas estão ali Tem USB também uh, Aqui, gente, ó, olha o espaço das gavetas, ó Olha, tem até um é um sistema de som aqui, Eu Acho que ali É um decodificador Gavetões Aqui mais gavetas Ó, aqui parte do talher Aqui atrás de mim a gente tem a geladeira, a geladeira grande, nossa torre quente, forno, micro, micro e forno. Deixa eu te mostrar a pia aqui, gente, ó. Olha que bacana isso aqui, meu cara. Vamos apertar aqui o que acontece? Olha que legal, uma tomada pra você ligar o liquidificador. Só a lixeira aqui, gente, é só tirar o cestinho. Uma torneira, estilo cantor casual. É só pegar aqui, ó, e sair cantando, olhando pra bela vista pro lago que eu vou te mostrar. Que música vocês querem que eu cante? Noto, fala aí, gente Ó, já vem até com a tabinha, gente ó, Feito especialmente pra cá Olha que bacana, ó Torneira com água quente Olha que armários lindos aqui gente, Esses armários aqui, meu caro Isso aqui parece uma cristaleira Olha que lindo Não dá pra deixar a louça suja aí Nem desorganizada, né? <risos> Mais armários aqui em cima Aqui sim a nossa cristaleira Olha que linda Cristaleira Maravilhosa, né? Aqui a gente tem uma área de serviço, ó, de violetinha à vista, bem, bem contemporânea essa casa mesmo, né? Aqui a gente tem um banheirinho de serviço, tá, gente? Não vou nem mostrar, o box tá ali. Aqui também a gente tem, ó, deixa eu te mostrar, um dormitório de serviço, né? Alguém que venha trabalhar, fazer algum serviço na casa, né? Tá aí o dormitório de serviço, ou pode ser o quarto de jogar. O que é o quarto de jogar, de, Joga tudo pra cá que cabe, né? <risos> Joga tudo que sobrar na casa pra cá. A área de serviço boa, equipada. Agora sim, meu caro. Vocês estão preparados? Vamos conhecer uma das vistas mais lindas do Rio Grande do Sul, que é aqui no condomínio Malibu. Gente, piscina aquecida, deck molhado, tem sete cores RGB, troca por controle remoto, cascata maravilhosa que sai diretamente da pedra. Aqui a gente tem uma pedra solar, que ela não esquenta, tá, gente? Aqui. Então você pode estar pisando aqui no calor do dia, seus pezinhos não vão queimar. Aqui a gente tem mais madeira tratada aqui, gente. Mais um pier que avança para dentro do lago. Esquina com a verde, com uma pontezinha maravilhosa lá. E essa vista pro lago? Vamos descer aí embaixo? Maravilhosa, né? E aqui, meu cara, deixa eu te mostrar. Aqui fora a gente tem mais uma ilha. Toda ela de São Gabriel preto escovado. Uma pia também. Também tem água quente aqui uma churrasqueira estilo americana não é gaúcho gaudério, mas faz uma carne top aqui aqui é pra fazer os bichos tá ligado <risos> faz os bife né a carne de gaúcho faz lá dentro tô brincando gente é uma churrasqueira maravilhosa tem aqui dois tipos de aquecedor e tem um aquecedor aqui por infravermelho também olha que bacana aqui gente maravilhosa essa parte aqui né olha só lembra que eu te falei que tem uma caixa de som aqui então essa caixa de som, ela espele com a televisão, é uma caixa JBL, meus queridos. olha aqui, dá uma olhada. JBL. Que maravilha! Cara, isso aqui faz um som maravilhoso aqui. Tava tocando som aqui. A gente fez o teste. E olha essa vista, meu caro. O que você acha? Agora eu quero fazer o seguinte com você. Agora eu quero que você se imagine aqui nessa piscina, tomando banho. E curtindo essa vista maravilhosa me abaixei aqui pra você ter a vista real quando você estiver aqui é maravilhoso mas é que essa aqui não é a sua casa você não encontrou a sua casa você não acabou de achar a sua casa quer dizer pra você sim ó acredite porque você pode comprar essa casa você pode comprar essa casa Olha que vista linda para o lago, gente. Olha as casas todas iluminando o lago aqui. Olha que isso aqui não parece um paraíso. A tranquilidade, a paz, só o barulhinho da piscina. Ó, tá tendo festa lá. Ai, ai. Meus caros. olha só, só o barulhinho da piscina. Você se relaxando por completo aqui nessa casa maravilhosa. Quero que você sonhe agora comigo aqui. Porque eu disse que você pode sim, você pode comprar essa casa. Está na hora de você ter uma mudança radical na sua vida. Você empresário, você empresário ou você que talvez pense que não tem condição. Você tem condições, Deus vai te dar condições, Deus vai prosperar muito sua empresa, o que você faz e você vai comprar a casa dos seus sonhos. Talvez não seja essa, seja outra, mas 2022 é um ano de realizações e Deus vai prosperar muita gente. Olha aí, meus queridos, olha só, a cascata sai direta da piscina, olha que maravilhoso isso aqui meu cara, olha ali Vai dizer que esse Malibu não é mais top que o Malibu na Califórnia? Olha essa fachada aqui gente, maravilhosa né E aqui tem um banquinho gente, Ó, isso aqui é um banquinho com LED por baixo, madeira tratada, maravilhoso isso aqui E olha só, aqui gente ó, uma pontezinha aqui, muito top Aqui pela ponte, você acessa diretamente ao clube, vai pelo clube ali, muito bem localizada essa casa dentro do condomínio, meus caros. Vou fazer uma panorâmica aqui do fundo e vamos conhecer os dormitórios. Vamos lá? Olha que vista maravilhosa, meu caro. Gostou da casa? Borda infinita para o lago. A casa é maravilhosa, é fantástica essa casa, meus caros. E proprietário estuda a proposta, tá bom? Você tem um imóvel aqui na praia, ele estuda a proposta, tá bom? depois eu vou colocar aqui embaixo o nome do arquiteto o instagram tá eles não fazem imóveis para terceiros fazem só para venda deles própria deles mesmo na empresa né mas a sua chance de ter um imóvel dessa empresa que é uma empresa fantástica uma consultora fantástica aqui da praia faz imóveis aqui na praia também né de ter a sua chance essa casa aí aqui meu carinho então, tem é um lavabo Deixa eu te mostrar Esse aqui é um branco paraná Cara, o lavabo tá com um cheiro maravilhoso aqui, vocês não tem noção. Ó, é todo espelhado aqui. E aqui, gente, então, é um dormitório térreo, tá? Uma suíte térrea. A nossa famosa suíte do vovô. Aqui, então, tem um banheiro. Aqui a gente tem um, uma cama de casal. Note, gente, que a casa, ela foi feita todo um projeto de iluminação. Então, todos os dormitórios têm detalhes maravilhosos na iluminação. Olha que lindo isso aqui, gente. Pode nem dá vontade de ir embora <risos> Nem dá vontade de ir embora Vou te dizer, não dá vontade de ir embora Você tá vendo o vídeo aí? Comenta aí O que, que você acha Olha só, aqui então a gente tem Gavetas aqui desse armário Maravilhosas aqui, são duas portas Ar-condicionado split Olha que legal esse estilo de quadro, gente Dois remos, ó. bacana, né? Olha só Vamos lá então, vamos te mostrar mais da casa, a casa ela tem um padrão Essencial, não é muito grande Também não é pequena É uma fachada imponente Tem projeto de iluminação, projeto de interiores Projeto de design também aqui, gente De interiores, aliás Projeto de paisagismo Projeto arquitetônico diferenciado totalmente, gente Olha que legal, subir a escada aqui Tem um leque, Olha que bacana isso aqui, cara Bonito demais, né? Olha só, vamos lá Vamos começar pelo começo <risos> Primeira suíte aqui de cima Vamos ver o banheiro dela ó, aqui a gente tem um box fechado E uma cuba já direta aqui na pedra Espelho Box em vidro, chuveiro a gás Uma cama de casal Olha a iluminação que bacana, gente, ó Muito bacana, né? Guarda-roupa aqui também Duas portas Deixa eu abrir isso aqui para você ver Ó, o cabideiro Mais um espacinho lá Mais umas gavetas aqui Maravilhoso Ar-condicionado também já tá instalado Ó, essa aqui é a minha direita Essa aqui é a suíte master eu já vou te mostrar ela, pera aí <risos> Vem cá comigo, vou te água. agora Olha só Banheiro, então, da segunda suíte aqui de cima Terceira suíte da casa Bem espaçoso esse Chuveiro a gás também Olha que legal esse nicho aqui, gente De quartzo branco Chuveiro aqui Também é a gás Já vem com box Olha o tamanho dessas, dessa pedra aqui, gente, ó toda pela torneira Bacana, né? E aqui, gente, ó uma cama de casal, maravilhosa Olha o detalhe da iluminação Desculpa, gente. Olha que legal, gente, ó Em cima de cada porta tem uma luminária Vamos ver esses guarda roupa aqui Ó, bastante espaço aqui para você guardar as coisas Aqui também Até o guarda-roupa tá com cheirinho bom, gente ah, Vocês não acreditam Até o guarda-roupa Tá com cheirinho de novo, casa nossa. Sabe aquele cheiro maravilhoso? Sabe? Aquele ventinho fresco, aquela paisagem maravilhosa. Tem tudo nessa casa aqui. Essa casa só falta você mesmo. É exatamente você. Você que está vendo pela televisão junto com a tua esposa. Pega na mão dessa mulher, nós vamos mudar de São Paulo para shangri Nós vamos embora do Rio de Janeiro. E vamos morar em Xangri lá. Olha só. Banheiro da terceira suíte aqui em cima. Também, quartzo branco, nicho, nicho ali também chuveiro também é gás e aqui a cama de casal aqui nós temos duas suítes o fundo que integram a sacada que eu vou te mostrar uma cama de casal, outra foto de praia maravilhosa tem que combinar, né? praia tem que combinar com praia iluminação diferenciada também e guarda-roupa é igual ao último vamos então a nossa suíte prin... nossa não, desculpe a sua suíte principal Seja bem-vindo, esposo Seja bem-vinda, esposa Casal maravilhoso A sua suíte principal Aqui a gente tem uma cabeceira Olha o detalhe dessa cama, meu cara Começa, aqui, começa com isso aqui Olha o detalhe dessa cama Olha que top isso aqui, gente. Aqui ripado LED aqui, gente O ar-condicionado Cara, esse aqui deve ser um 24 Turbo Electrolux Olha que legal aqui, gente, ó. Pra você tá colocando seu celular a carregar. Colocando, as uma gavetinha aqui, ó. Guardar o carregador pra você ficar... Vendo o vídeo aqui na cama, né? Do corretor da praia, sonhando com os vídeos. Então, tem uma tomada pra você ficar olhando ali, dormir bem. Depois de ver os vídeos. <risos> tem que brincar, né, gente? Olha só. A televisão tá ali. Aqui a gente tem, gente, um guarda-roupa praticamente espelhado. Esse aqui é totalmente espelhado, esse daqui. Aquele do lado... Parece que o espelho já é um pouquinho mais fraco, ó. Vocês conseguem ver. Vou abrir aqui isso aqui para vocês darem uma olhada. Ó, um cabideiro. Gaveteiro aqui. E guarda-roupa bonita, hein, gente? Um detalhe preto. Combinou com as aberturas lá que são escuras. Eu vou te mostrar. Aqui, meu carol, Aqui, então, é a suíte principal. O banheiro da suíte principal. Olha que maravilhoso, gente. Duas cubas aqui. Já... Direto na pedra, quartzo branco, cuba do casal. Aqui a gente tem um espelho, ó, maravilhoso espelho, todo de led. E olha só, uma cuba, nem uma cuba, né? Uma banheira de imersão, maravilhosa aqui, gente, ó. Aqui a gente tem um box de vidro, dois chuveiros aqui, chuveiro do casal para não dar briga também, né? Ó, a gás, cascata. Olha que legal esse nicho, gente, que diferente Ele é na vertical, ó Bonito, né? Aqui é a parte do vaso, então E aqui tem um detalhe, gente, maravilhoso Essa suíte com esse quarto tem quase 70 metros quadrados, tá? Aqui eu posso estar tá fechando aqui Olha que legal esse estilo aqui, gente Parece o estilo japonês Olha só Fechei o banheiro Olha que maravilhoso, então enquanto a sua esposa, seu esposo vai no banheiro, você pode fechar entendeu? Pra, nem vou dizer pra que você termina a frase <risos> pra não dar aquele cheirinho, né? Mas olha só quero te mostrar então a vista que a gente tem aqui da sacada agora deixa eu abrir aqui ela aqui Bom, todas as aberturas têm telas mosqueteiras, tá? todas elas e olha que legal aqui gente, ó. olha que sacada maravilhosa aqui, foi bem no canto aqui você tem uma ideia, tá? Olha a vista que a gente tem daqui, meus caros Ali como se fosse uma ilha Dentro do condomínio Aqui é a vista da sua piscina Aqui é a vista da sacada Olha que maravilhosa, meu caro Linda demais, né? Linda demais Maravilhosa essa casa Não dá vontade de terminar o vídeo, né gente? Mas eu tenho que terminar 20 minutos já de vídeo Quero te agradecer com muito carinho você ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado mesmo, tá gente, de coração e que Deus te prospere, te abençoe, te dê saúde, te dê muita paz, que você possa comprar o imóvel dos seus sonhos. Desculpe pelas brincadeiras, é o meu jeito de ser de apresentar. Né? A gente não, a gente não, eu gosto de não focar em produto, eu foco nas pessoas, então. Né? Ah, o tema ideal é fazer com que você se interta também Não só venha a casa né? Esse é o tema principal E óbvio que Se você gostou e tem interesse É só nos chamar, tá bom gente? Quero te agradecer de coração Então até o próximo vídeo Deus abençoe E tchau gente, boa semana para vocês